Então é o seguinte, ó, você tem um problema de pesquisa, né? não é isso? Você não tem a, já a problemática definida? Então você tem que saber qual o objetivo desse trabalho. Por que você está desenvolvendo esse trabalho? Você quer resolver aquele, aquele problema como? Tá certo? Vamos lá, vamos discutir agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade número 04, analisando as informações. Esse é o tema 18, estabelecendo objetivos geral e específicos. Você sabe qual a diferença do objetivo geral para o específico? Sabe para que servem esses objetivos? Faça uma pesquisa rapidazinha aí e a gente volta daqui a pouquinho. Bem, pessoal, conseguiram compreender para o que serve o objetivo geral e o objetivo específico? Compreenderam bem? Eu vou explicar para vocês. O objetivo em si só serve para resolver a problemática. Ponto. O objetivo geral, né, tem essa essa característica mais direta, né, de resolver a problemática. E o objetivo específico ou os objetivos específicos, o objetivo específico pode ser um dois ou mais até no máximo cinco tá o geral não só um os objetivos específicos eles serve para uma finalidade só auxiliar o objetivo geral a ser resolvido ou seja para você chegar lá tá ok então vamos ter essa ideia bem definida bem delimitada objetivo geral pergunta-se para quê para que eu quero desenvolver esta pesquisa por exemplo no caso da, do letramento informacional, que é a minha pesquisa que eu desenvolvo aqui na escola, né? a minha pesquisa de mestrado. Então, para quê? Para empoderar os meus alunos, no caso, para empoderar os discentes, quanto a, ao trato que ele dá junto com a informação. Ou seja, para esse manejo da informação, a busca, seleção, análise e uso da informação, que a gente chama de letramento informacional, quando o aluno se empodera desse processo. Tá? E quais são os objetivos específicos? Então, o que é que vai me levar né, para conseguir alcançar com que esses alunos, eles consigam se empoderar da informação, né? alcançar o letramento informacional, né? ser formado nesse processo. Então, o desenvolvimento de um curso de capacitação, o desenvolvimento de material didático, né? a... Ah, o levantamento bibliográfico a respeito do processo de letramento informacional para eu poder compreender melhor e desenvolver esses materiais. Então, nós tem todo um processo. Se você tomar o tema número 14, né, que a gente já viu, que fala sobre aquela metodologia de pesquisa, né, quanto à abordagem, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos. Se você delimitou lá na frente no tema 14, fica muito mais fácil agora. Se Pode voltar que agora é o momento, agora é o momento de você delimitar a sua metodologia de pesquisa, tá ok? Eu vou dar um tempo para vocês aí. Bem, pessoal, e aí, vocês reviram o tema 14, que fala sobre abordagem, natureza, objetivos e procedimentos? Viram? Então, vamos lá. A pesquisa possui uma característica bastante peculiar quanto aos objetivos. Por quê? Porque quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Vamos rever um pouquinho do tema 14. Então, quando é que o meu objetivo ele é exploratório? Quando ele visa identificar, visa descobrir algo. Quando ele é descritivo? Quando ele só visa descrever. Né? Descrever um processo. Né? E quando ele é explicativo? Quando ele busca analisar e, consequentemente, explicar os fatos. Então, olhe qual o tipo de objetivo que você está desenvolvendo, tá certo? É bom porque você alinha os objetivos gerais e específicos, né? O geral e os específicos à questão da metodologia. É muito importante ter esse alinhamento e também a questão do tema número 17, que é a problemática, ou seja, o objetivo que vai resolver esta problemática. Matheus, e como é que eu posso uh, escrever o objetivo? Simples. Sempre comece com o verbo no infinitivo. No meu caso, empoderar os discentes sobre o processo de busca, seleção, análise e uso da informação. Esse é o meu objetivo geral, empoderar. Né? Os específicos, como eu já falei, né? Fazer um levantamento, desenvolver um levantamento bibliográfico, uh, desenvolver um material didático, aplicar o um material didático junto aos discentes. Né? Tá? É, desenvolver estratégias de empoderamento com os discentes, então veja que os verbos estão no infinitivo Está na dúvida do que é o verbo infinitivo? Não tem problema também Fala com o professor de língua portuguesa, tá? De linguagens e suas tecnologias que ele pode explicar Professores de inglês, de espanhol, de francês e de idiomas em geral também podem explicar sobre o que é o verbo no infinitivo, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou estabelecer com ele os objetivos gerais, né, específicos da pesquisa dele, porque a minha eu já tenho, e a gente, a gente volta né, a conversar no tema 19. Até mais. Tchau, tchau.